mas uma característica interessante em cada criança é que cada uma delas sente as dores do crescimento. Ah, vocês pode reparar que as crianças elas crescem em etapas, né? De vez em quando elas esticam, de vez em quando elas engordam, então elas passam um tempo engordando e um tempo esticando, um tempo engordando e esticando. E os ossos estão crescendo. Está sendo formado algo ali no coração e na, no corpo físico daquelas crianças e algumas sentem dores, não são todas, mas algumas sentem dores, e essas dores acontecem por causa do sofrimento. Depois, quando nós começamos a lidar com os nossos filhos, eles começam a ter as suas decepções, decepções quando nós temos que dizer não, porque não temos o dinheiro para comprar tudo aquilo que eles querem, decepção quando na escola eles são confrontados com aquilo que eles precisam fazer, e de alguma forma... Deus está ensinando as nossas vidas a respeito da vida e isso traz dor. Quantas famílias não choraram por erros, por falhas? Quantos de nós não tivemos momentos de muita dor? Mas tudo isso, depois que passou, resultou em crescimento. E o projeto de Deus para a nossa vida, queridos, é que a gente cresça, é que a gente se amadureça, é que a gente se torne um crente igual a Jesus, que tem controle emocional, que tem controle espiritual, que sabe lidar com as pressões da vida. Né? A gente vê isso, por exemplo, num jogo de futebol. Tem jogador que ganha muito bem, mas não sabe lidar com a pressão de uma final de campeonato. E aí ele vai lá no campo, ganha dinheiro para fazer aquilo e vira um perna de pau num jogo que ele podia se consagrar. Mas por que isso? Porque não sabe lidar com a pressão. Não sabe lidar com a dificuldade de um momento de enfrentamento e assim é na vida de cada um de nós, quando você tem que passar por uma avaliação com o seu chefe, quando você tem que passar por um processo em que você tem que avaliar alguém. Então, em todo tempo, nós estamos experimentando este processo de crescimento, ou de confrontamento para crescimento. Então, enquanto a salvação, ela é única e exclusivamente obra da graça de Deus para nos levar para o céu, o crescimento, ou seja, a maturidade, não é obra da graça de Deus ela tem a cooperação humana ela tem o agir de Deus em nós mas tem a nossa resposta ao agir que Deus está propondo os irmãos estão entendendo? então Deus ele propõe coisas para nós ele propõe tarefas, propõe missões, propõe ações e nós precisamos dar respostas adequadas a esta, esta ação que Deus está propondo e esse ano 2021 aqui na nossa igreja é o ano em que nós estamos denominando o ano da transformação. Por que transformação? Porque é para a gente poder alcançar aquilo que Deus tem para nós, Deus quer não apenas nos dar aquilo que Ele tem para nos dar, mas Ele quer nos transformar no processo, para que quando Ele nos der aquilo que Ele vai nos dar, nós estejamos preparados para administrar a bênção que Ele vai nos dar. Então Deus trabalha é, coletivamente enquanto igreja, para que todos nós sejamos transformados. Deus aqui neste lugar não está trabalhando na vida de um ou de outro apenas, Deus está trabalhando na vida de toda a igreja. Todos nós, de alguma forma, estamos sendo trabalhados por Deus, estamos sendo confrontados por Deus, testados por Deus, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele tem. Portanto queridos, essa questão da transformação e do crescimento, ela é algo que vai atingir todas as áreas da sua vida. Então não é apenas uma mensagem espiritual, você poderia colocar por exemplo aqui no título da mensagem, desafios do crescimento pessoal, desafios do crescimento espiritual, desafios do crescimento profissional, desafios do, do crescimento emocional, enfim, qual é a sua necessidade? Qual área que você precisa crescer neste ano na sua vida? Que área da sua vida que precisa ser transformada pelo poder de Deus? Vai pensando nisso, porque no final da mensagem nós vamos ter a grande oportunidade. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, você pode voltar para casa como se ela fosse uma palavra pregada para alguém, ou você pode voltar para casa como se fosse uma palavra pregada para você. Nós somos batistas e como batistas nós cremos que você tem responsabilidade Diante da palavra que lhe foi pregada Por isso que os batistas fazem apelo Nós fazemos apelo para que as pessoas entendendo a mensagem Elas possam dizer Senhor eu entendi a sua proposta para minha vida agora Eu entendi o que o Senhor está querendo E eu quero livre e espontaneamente participar disso que o Senhor tem para mim então, quando você sai do seu lugar, no momento final da mensagem, na hora do apelo, e você vem à frente, receber uma oração, você está voltando para casa abençoado, você está voltando para casa, não apenas com conhecimento na sua cabeça, mas você está voltando para casa com uma unção que o Senhor tem neste lugar, para quebrar os paradigmas, para quebrar os pensamentos limitantes, para impulsionar a sua vida para o novo nível que Deus tem para você, o crente que fica sentado no banco, olhando para as paredes, vivendo assim, ah, a palavra foi de Deus, tá? bonito, legal, ele volta para casa do mesmo jeito, ano após ano, dia após dia, culto após culto, a palavra está falando com ele, mas ele não dá um passo à frente, muitos têm vergonha, muita gente tem vergonha desse momento... E eu quero dizer para você aqui, olha para a pessoa que está ao seu lado e atrás de você. Tenha certeza de uma coisa. Neste lugar, ninguém é melhor do que ninguém. Da mesma forma como você vai ser confrontado nesta noite com a palavra, eu também sou confrontado com a palavra. Os pastores da equipe pastoral também são confrontados com a palavra. E eles vão ter uma responsabilidade maior ainda do que você, porque eles vão estar aqui na frente orando por você. Como é que eles vão orar por você se eles não forem confrontados pela palavra e eles não não disserem sim para o Senhor naquilo que o Senhor está falando ao coração deles. Não é o que o pastor está falando, é o que o Espírito Santo de Deus está falando. Por quê? Porque quando a palavra de Deus é pregada, ela se torna uma palavra novamente viva para fazer com que a sua vida receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então é muito importante a sua postura. Não fique com vergonha no final do culto de vir aqui à frente. No final da mensagem, na hora do apelo, se o Espírito Santo falou com você, dê um pulo do seu lugar, vem à frente, por quê? Porque quando você diz sim para o Senhor, você desencadeia uma sucessão de eventos que Deus vai fazer na sua vida. Se você não disser sim, Deus não vai fazer aquilo acontecer na sua vida. Eu quero que você entenda isso. A palavra de Deus ela é pregada para nos confrontar e nos levar para um momento de mudança. Mas eu posso receber esta palavra, ficar quieto no meu canto e dizer esta palavra não é para mim. Então, aquele plano, aquele projeto que Deus tinha, aquele momento que Deus tinha para acontecer na minha vida, não vai acontecer. Você quer ver um exemplo? Tá, saiu fora do contexto aqui, mas vamos lá, está na bênção. No meio das pragas do Egito, acho que na terceira ou na quarta praga, na segunda, na, na segunda praga, na praga da, das rãs, está cheio de rãs, tem perereca para tudo quanto é lado no Egito... O faraó está desesperado porque está cheio de perereca, está cheio de ranta, aquele negócio todo. E aí ele faz uma, ele faz uma pergunta para Moisés. Ele fala assim, eu gostaria de saber, assim, por honradez, que dia que você... Moisés faz a pergunta para o faraó, que dia que o senhor gostaria que o Senhor Deus removesse essa praga aqui do Egito? Aí o faraó para, pensa e diz, amanhã... Vem cá, se você está com um problema hoje, e Deus está falando para você que hora que você quer que resolve o problema, por que você vai falar para amanhã? Não é uma insensatez? Tem muito crente que é assim. Ele está sofrendo, ele está vivendo aperreado, ele está vivendo apertado para todo lado, aí a bênção de Deus vai vir da vida dele hoje, ele fala assim, Não, mas acho que no culto da domingo que vem é melhor, acho que no domingo que vem vai dar certo. Aí eu falo com Deus. O que, que você vai esperar uma semana se a bênção pode chegar na sua mão hoje? Amém, queridos? Então seja um crente inteligente, seja um crente antenado com que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração e deixa Deus operar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Acharam o texto bíblico? 1 Samuel, no capítulo 15. Vou ler o primeiro versículo e depois a gente vai explanar a mensagem. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei, sobre o seu povo, sobre Israel, atenta pois agora as palavras do Senhor. Vamos orar, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta hora nós queremos ministrar a tua palavra que é vida, a tua palavra que é poder transforma Senhor em nome de Jesus o nosso, nosso coração, a nossa mente, abre Senhor o coração de aquele que entrou nesta noite com o seu coração fechado, repreende meu Deus em nome de Jesus toda a incredulidade na vida e no coração de cada pessoa, meu Deus, prepara, Senhor, o meio, os recursos, para que ao final da mensagem, as pessoas que o Senhor tem algo para fazer na vida delas hoje, elas possam vir à frente, e Espírito Santo de Deus, eu clamo agora também, para que o Senhor haja liberalmente neste momento, para que haja cura, restauração, bênçãos no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, quantos aqui estão com vontade de crescer? Amém, Glória a Deus Então para você ter um crescimento verdadeiro Eu vou falar de 10 atitudes que você precisa ter Fica tranquilo porque é rápido, são apenas 10 atitudes Primeira delas, esteja disponível para novos desafios Esteja disponível para novos desafios Meus amados irmãos, nós precisamos estar sempre nas mãos do Senhor você foi salvo, está sendo salvo, será salvo por aquele que o enviou para fazer alguma coisa. O Senhor não salvou você para ser um sentador de banco de igreja. O Senhor não salvou você para ser mais um no meio da multidão. O Senhor te salvou, o Senhor te resgatou, tem te capacitado para que você faça a diferença no mundo lá fora. Então para isso você precisa estar disponível para os novos desafios. Quem quer crescer, tem que enfrentar desafios. Quem de vocês quer ser promovido no serviço? Então na manhã, na semana que dessa semana, quando o teu chefe colocar um desafio na sua mão, não corra. Porque somente as pessoas que são capazes de vencer desafios, são pessoas que conseguem avançar. Quem corre dos desafios, fica parado no tempo quem corre dos desafios não é promovido, quem corre dos desafios não cresce, portanto a palavra do Senhor está dizendo, que eu e você fomos salvos para um propósito, enviados pelo Senhor para fazer alguma coisa, disse então Samuel a Saúl, enviou-me o Senhor para alguma coisa, para te ungir rei, sobre o seu povo, então atenta agora para as palavras do Senhor... Era um desafio para Samuel e era um desafio para Saúl. Saul precisava agora atentar para as palavras do Senhor para que ele pudesse ser um homem rei bem sucedido. Como é que Saul se tornou rei em Israel? Um dia os seus pais perderam umas mulas e aí então mandou Saul e mais um, os seus empregados lá procurarem as mulas e eles então não achavam as mulas, e foram até a casa do profeta Samuel, que estava naquele lugar, e Deus o usava em dons de adivinhação, de revelação, e Deus então, quis de alguma forma, criar aquela circunstância, e quando Saul chega na casa de Samuel, Deus revela a Samuel, que ali estava o homem, que o povo de Deus estava pedindo, um homem para ser rei em Israel, e aquele homem então, saiu para buscar mulas perdidas da casa do seu pai, e voltou ungido rei de Israel, mas só a unção que o Senhor tinha dado sobre a vida dele, não era suficiente, porque Deus precisava transformar o coração de um homem simples, num coração de um rei que ama o seu povo... E como é que Deus faz essa transformação? Deus, Ele capacita pelo Espírito Santo, e nós já falamos sobre isso, a unção de Deus que vem sobre nós, para nos capacitar e temos que buscá-la, mas aí Deus envia os testes, Deus envia os testes, por quê? Porque os testes vão revelar aonde está o nosso coração, os testes vão revelar o quanto nós queremos aquilo que Deus tem para nós, depois de cada unção, vem um período de teste, o período de teste veio na vida de Saul. o período de teste veio na vida de Jesus. Jesus foi batizado no Jordão, veio o Espírito Santo como uma pomba, ungindo ali a vida de Jesus, dando o um reconhecimento público de quem era Jesus. E o que aconteceu em seguida? Jesus foi levado 40 dias e 40 noites para o deserto para ser tentado. E ao final dos 40 dias Jesus foi tentado. E Jesus foi aprovado, então entenda uma coisa querido, se você está passando por uma prova, se você está passando por uma adversidade, se você está vivendo um algo que é diferente daquilo que você imaginou, você está numa prova de Deus, mas a boa notícia que Deus tem para você nesta noite, é que toda prova que o Senhor te dá, é uma oportunidade para te aprovar, diga glória a Deus, Deus não coloca provas da sua vida para te reprovar, se você reprova, é porque você reprovou, mas não porque Deus te reprovou, amém queridos? A sua atitude diante da prova, é que vai determinar o que vai acontecer na sequência, portanto Deus te salvou e te enviou para uma missão de vida, e esta missão vai revelar realmente aonde está o nosso coração… Se nós amamos missão, missão é muito mais do que dar uma oferta de missões Missão é atravessar a rua, missão é conversar com o morador de rua Missão é pregar a palavra de Deus para o nosso vizinho no condomínio Missão é falar do amor de Deus para as pessoas com quem nós trabalhamos Missão é estar em todo tempo, em todo lugar Sendo boca de Deus, sendo mão de Deus para abençoar vidas em nome de Jesus Amém queridos? Segunda atitude, invista tempo para ouvir o Senhor. Se você quer ter um crescimento verdadeiro na sua vida, invista tempo para ouvir o Senhor. Veja o versículo 1 na parte B, Samuel diz assim para Saul: Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Hoje o pastor Sandro deu uma uma administração na escola bíblica muito abençoada, muito boa, e ele falava sobre a questão das parábolas, que as parábolas são de fácil entendimento, e as direções de Deus também são de fácil entendimento, se você recebe uma direção, e você fica confuso com a direção, pode ter certeza que não é uma direção de Deus, porque quando a direção de Deus vem para a nossa vida, você é capaz de largar tudo o que você está fazendo, e sair da direção daquilo que Deus está ordenando, porque a mensagem de Deus é clara, cristalina, ela é diretiva para mim e para a sua vida, em nome de Jesus... Deus nunca vai chegar na palavra de Deus, você nunca vai encontrar Deus chegando assim, falando assim, ô oh, pastora Marilsa, quem sabe você pode fazer isso, ou quem sabe você pode fazer aquilo, oh, mas se você não fizer nem isso nem aquilo, ah escolhe o que você quer fazer, não é assim que Deus age, Deus quando revela algo ao nosso coração, Ele é muito claro, Ele é muito direto, faça isso, Deus não fica dando rodeio não fica inventando história não fica justificando por que tem que fazer Deus manda fazer Deus dirige para fazer capacita para fazer dá o meio dá o recurso e opera sinais e maravilhas quando nós obedecemos é simples ai pastor mas eu tô confuso se você tá confuso é é porque não é de Deus. Porque a confusão vem de Satanás, a confusão vem do inimigo, mas a ordem e a direção de Deus traz clareza para a nossa vida. Então ouça a palavra do Senhor, não tome decisão enquanto você não tiver claro na sua mente a palavra que o Senhor está falando. Porque se você não ouve direito a palavra do Senhor, vai acontecer na sua vida a mesma coisa que aconteceu na vida desse personagem chamado Saul portanto o Senhor envia, faz recomendações, orientações, capacita, dá orientação e ensino sempre foi assim e sempre será em nome de Jesus, aleluias amém queridos Deus só vai lhe cobrar o que Ele te mandou fazer no último dia nós não vamos ser avaliados pelo que o outro fez que tem crente que acha que tem que fazer mais do que os outros, não Deus não vai te cobrar pelos outros, Ele vai cobrar pelo que Ele te deu nas suas mãos. Ele vai cobrar por você, pelos seus talentos. Portanto, não existe crescimento espiritual sem leitura da palavra. E se você tem dificuldade o tempo, ou falta de tempo para ler, ouça a Bíblia, mas não deixe de ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Terceiro. Terceira atitude Para ter um crescimento verdadeiro Esteja disposto a realizar tarefas complicadas Eita coisa complicada Esteja disposto a realizar tarefas complicadas Veja o versículo 3 Qual foi a tarefa que Deus deu para Saul É aqui a primeira tarefa dele como rei Saúl está lá, foi ungido, já falou em línguas, já profetizou, já bateu o tamborim, já fez né, a unção. Estava sobre a vida dele, o homem estava no auge espiritual, cheio do Espírito Santo. Deus diz, ah, que legal, você se encheu, agora vai para a rua, vai fazer a tarefa que eu estou delegando para você. Então, o que, que Deus diz lá em 15,3? Agora vão, ataquem usa amalequitas... E consagrem ao Senhor, para destruição, tudo o que lhes pertence. Não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, Deus diz, não fica nada vivo. O que, que o Saul tinha com os amalequitas, irmãos? Nada. Nada. Saúl não tinha nada com os amalequitas, os amalequitas não eram inimigos pessoais de Saul. mas quando o povo de Deus saiu do, do, do Egito, no deserto, em Rifidim, o primeiro povo que saiu para combater o povo de Israel, que Satanás levantou para combater o povo de Israel, matar e destruir o povo de Israel no deserto, foram os amalequitas... E naquele dia em que Moisés teve que subir ao monte, Josué foi para o campo de batalha, foi a primeira batalha que o povo de Israel teve que pegar em armas para lutar. A Bíblia diz que Moisés estendia as mãos, e quando ele erguia as mãos, o povo de Deus prevalecia. Por quê? Porque o povo de Deus prevalece quando tem homens e mulheres de Deus, orando, intercedendo, clamando pelas suas vidas, para que Deus use poderosamente, e toda a obra do mal caia por terra na sua vida. Moisés estava no monte intercedendo, mas a mão de Moisés era pesada, então de vez em quando a mão de Moisés abaixava, e quando a mão abaixava o exército inimigo prevalecia. Se na igreja onde você está congregando não tem oração, se na igreja onde você está congregando não tem vida espiritual, a sua vida não vai prevalecer lá fora, porque diante do inimigo, Deus precisa de intercessão, Deus precisa de clamor, Deus precisa de louvor do altar, para que você encontre vitória no seu dia a dia. Amém queridos? Não é automático, não é automático então naquele dia o senhor jurou, o senhor fez o um juramento, disse, eu vou destruir completamente este povo, não vai ficar um descendente deles para contar a história, pastor, mas Deus é injusto, eu não concordo com essa direção, isso é problema de Deus, não é problema seu… Deus vai dizer para você algumas coisas, que muitas vezes você não vai concordar, muitas vezes você vai achar que é estranho, muitas vezes você vai achar que é esquisito, mas você precisa ser capaz de obedecer a Deus. Os latinos iam dizer, pastor Mauro que gosta muito de citar latino, ipsis litris, ao pé da letra. A mensagem, a direção de Deus, ela é muito clara, ela não tem meia dúvida, ela não tem alternativas para você achar jeito. A mensagem de Deus é, faça isso desse jeito. Tudo que Saul precisava, queridos, era obedecer. Mas era uma ordem difícil, era uma ordem difícil de ouvir, era uma ordem difícil de executar, era uma ordem complicada. Não era uma ordem fácil, era muito complicada. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que por mais difícil em tudo que seja a ordem o que Deus mandar na sua vida, saiba que ele vai te sustentar. Saiba que você pode não entender, mas existe um propósito maior naquilo que Deus está falando no seu coração. Deus não está aqui para confortar e conformar o nosso coração. Deus está aqui para nos transformar. E nos levar na direção que Ele tem para as nossas vidas. Para que todas as bênçãos venham sobre nós. Deus está comprometido com a vontade e os planos dEle. E não com o nosso conforto. Amém queridos? Portanto você vai sair da zona de conforto. Em nome de Jesus. Porque se você não sair da zona de conforto, a igreja não vai crescer. Se você não sair para fora, se você não usar o poder de Deus que está sobre a sua vida, esta igreja não vai alcançar os planos e propósitos de Deus. Sexta, quarta atitude. Para ter um crescimento verdadeiro, honre as pessoas leais na sua vida. Honre as pessoas leais na sua vida. Você precisa aprender a separar o que é que merece a justiça, e aquilo que não merece a justiça, você precisa aprender a honrar as pessoas, que são leais na sua vida, veja o versículo 6, então ele chegou naquele lugar e disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito, então os queneus, Saíram do meio dos amalequitas A ordem do Senhor era para destruir quem? Os amalequitas Os queneus estavam no meio, estavam no lugar errado Na hora errada Mas um homem de Deus tinha que cumprir apenas uma tarefa Eram os amalequitas, não eram os queneus Então ele diz, vocês saiam daqui Porque o negócio aqui é com os outros, não é com vocês O que, que nós precisamos aprender com isso? Nós precisamos aprender que quem não honra a lealdade, premia a mediocridade. Nós precisamos aprender a ser leais. Leais com a esposa que caminha ao nosso lado. Leais com o esposo que caminha ao nosso lado. Leais com os filhos que estão na nossa casa. Leais com a nossa família. Leais com o nosso patrão. Leais com as pessoas que honram a sua fidelidade conosco. Nós precisamos ser pessoas de honra. Deus sempre vai colocar queneus em nossa jornada Em meio aos abalequitas E nós precisamos aprender a separar as coisas Portanto, honre aos que te honram Deus sempre honra seus eleitos e amados Deus ama a todos E mas entregará galardão apenas aos fiéis Saúl poderia ter matado todo mundo ali E ele teria desobedecido a Deus Se ele tivesse feito isso porque ele estava desobedecendo a ordem do Senhor. Então, queridos, nós precisamos aprender, entender este processo de que honrar é uma bênção. Então, honre. Honre. Dê bom dia. Trate bem. Seja uma pessoa que fale a verdade em amor. Aprenda a honrar e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Quinta atitude. Cuide para não gerenciar as tentações da carne. Cuide para não gerenciar as tentações da carne. A ordem do Senhor era, destrua tudo. Mas veja o versículo 9. Mas Saul e o exército pouparam Iagag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil... Destruíram por completo Olha que contradição Eles desprezaram Então, por que, que eles desprezaram? Nós precisamos aprender um princípio espiritual importante O diabo, a gente enfrenta No nome de Jesus, a gente enfrenta A tentação, a gente corre dela Porque quem tenta administrar a tentação Vai cair no pecado não, mas é só uma conversinha assim no Facebook. É só uma conversinha de nada. Ah, mas é só um sorriso. É só um elogio. Você sabe onde vai dar isso? Você sabe onde vai dar isso? Não, pastor, mas eu, eu tenho, eu tenho alto, Como é que é o negócio? Alto, Hã? Eu tenho autocontrole. Não, pastor, eu sei até onde eu posso pôr o pé. É? Isso é que a gente pensa. A hora que a gente perceber, se a mosca percebesse o problema daquela flor que tem aquele néctar gostoso, e ela saísse antes, ela não morria sufocada naquela flor. Se a gente percebesse o quanto o pecado é pegajoso, o quanto o pecado tem poder de atrair, o quanto o pecado tem poder de nos amarrar, nós não cairíamos nele. Mas a gente vai ceder na tentação. A gente se acha no direito de gerenciar as nossas emoções. A gente se acha no direito de gerenciar os nossos sentimentos. A gente se acha no direito de gerenciar aquilo que nós fazemos para Deus. Ah, não, Deus. Eu dei muito dízimo já. Esse mês agora não, esse mês não. Eu posso ficar para mim. Ai, boa oferta. De novo, mais oferta. Nossa, a igreja está bem. Eu vi o relatório, está ótimo o relatório da igreja. Não. Nós gerenciamos, nós queremos gerenciar as coisas na nossa vida, achando que nós temos autocontrole para sair delas, achando que aquilo que nós estamos fazendo, ah ah, mas olha, eu fiz tanta coisa boa, é um negocinho de nada, você acha que Deus, você acha que Deus vai mandar a pessoa para o inferno? Por causa do negocinho de nada, mas o problema não é um negocinho de nada o problema é que começa com o um negocinho de nada, o um negocinho de nada vai aumentando para mais um negocinho de nada, o um outro negocinho de nada vai aumentando para mais um negocinho de nada, e quando você vê, você está com a vida enredada, enrolada, porque não sabe dizer não, porque não sabe escolher as coisas, porque escolhe pela emoção, porque não, não busca a direção de Deus para decidir as suas vidas, as suas coisas, fica lidando com a tentação... Aí vai ter dinheiro para comprar um carro de um tipo. Aí chega na loja. Quantos de nós não fizemos isso? Vai para comprar um carro de 40, faz o financiamento de 50. Já fizeram isso ou não? Ficaram com vergonha de erguer a mão. Mas é assim ah não, mas puxa vida, mas, mas 30, mas o outro é muito melhor, mas tem isso, mas tem mais aquilo, não sei o que e a gente vai para casa e dorme, e tenta ligar para os parentes para convencer todo mundo que tem que estar tá certo que é assim mesmo, que não sei o que lá, e vem outro que fala que é bom, que é bom mesmo, que é bom mesmo e aí pela misericórdia de Deus, a gente paga a prestação vocês já passaram por isso ou não? paga, a gente paga para o nome não ir é, para SPC, a gente paga mas a pergunta às vezes é, precisava? Precisava passar pelo sufoco? Como nós uma vez compramos um carro que não tinha dinheiro? E o senhor fez milagre da primeira até a última prestação para pagar aquele carro? Mas nós compramos por quê? Porque a gente frequentava uma igreja, os irmãos tudo andando com carro bom, e nós andando de carro velho na igreja, Era os únicos carros velho da igreja. feio, né? Ai, que isso, ai, os pobres chegando na igreja... Ah. É, não é esquisito? Nós vamos comprar um carro bom. E aí vem o teste de Deus para a nossa vida. E aquele carro, né, Nice? Foi milagre de Deus da primeira à última das 48 prestações. Pagamos três carros. Sabe por quê? Para mostrar que tinha condição. Só para isso. Nós nunca tínhamos tido um carro com quatro portas o Andrezinho era pequenininho, a alegria do André era entrar no carro com quatro portas, eu quero a minha porta, era a porta dele, é assim irmãos, então pare de gerenciar, se você não tem, porque é assim irmãos, não dá, não sai, a coisa não vai, então a gente não pode gerenciar, as atitudes, essas coisas na nossa vida, então meu irmão, se tem alguma coisa que está prendendo você, se tem alguma coisa que o Espírito Santo está revelando para você agora, que é ó, o sinal está ficando amarelo, está acendendo, daqui a pouco começa a pitar a buzina, daqui a pouco vira o alarme, daqui a... irmão, se você não pode, corta o mal pela raiz, ai pastor, mas como é que eu vou fazer sem três cartões de crédito? Corta o cartão de crédito, corta, ah, mas como é que eu vou viver sem móveis? Nós estamos conseguindo viver sem móveis. A gente não tem. E vive. E quando morrer, vai levar alguma coisa? Não vai. Então a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, irmãos. E olha, isso aqui é o tratamento de Deus assim, que quebra o nosso orgulho. Quebra o orgulho de você dizer assim: Ó, oh, eu não tenho nada, eu não tenho recurso, eu não tenho condição. Mas o Senhor supre na minha vida não pensa você que às vezes não é humilhante para a gente, alguma circunstância, mas é Deus tratando o nosso coração, tratando o nosso caráter, porque Ele quer nos abençoar, mas Ele precisa que a gente aprenda a ser humilde e submisso, para receber dEle a bênção e a provisão que Ele tem para nós, aleluias, qual tinha sido a ordem de Deus? Na fé cristã você vai precisar lidar com pedidos difíceis de Deus… É Deus chegando para você dizendo assim: "Ei, corta!" Sabe aquele amiguinho? Corta! Sabe aquele coisinha gostosa que você gosta? Corta! E aí você precisa ser capaz de cortar. Você precisa ser capaz de ter atitude. Por quê? Porque se você quiser poupar, gerenciar, você não vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Aqui nesse caso eles pouparam as coisas melhores. Não quiseram destruir tudo que era realmente mal. Destruir apenas que era inútil. Ou seja, eles não derrotaram uma mão na vida deles. O Deus que os amalequitas serviam era o dinheiro. E ali Deus estava pondo um teste no coração deles a respeito de dinheiro, por exemplo. E aí eles foram incapazes de vencer esta parada. Eles foram incapazes de vencer essa, esse desafio. Não derrotar o mamon Será que eu e você não temos agido assim? Deus pediu tudo Será que temos feito isso? Ou estamos negociando com Deus? Se você quiser negociar com Deus, você pode Você pode Mas você tem que entender que Deus ele vai vencer e prevalecer no final Sexto Atente para não entristecer o coração de Deus. Se você quer ter um crescimento verdadeiro, atente para não entristecer o coração de Deus. Qual é o coração de Deus? É o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. As emoções de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é tão sensível. Ele é extremamente sensível. O Espírito Santo é muito sensível, e às vezes Ele deixa de agir numa comunidade, porque aquela comunidade, aquele povo não está com o coração desejoso de receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem. Então o Senhor falou a Samuel nos versículos 10 e 11, Então o Senhor falou a Samuel, Arrependo-me de ter constituído a Saúl rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor durante toda aquela noite Deixa eu contar o contexto dessa história Samuel está lá na cidade onde ele morava, acho que é Ramá E Saul estava lá na frente de batalha Aí o Espírito Santo de Deus estava na batalha, viu aquilo tudo Viu o que aconteceu O, o Saul quis fazer aquela presepada toda, quis poupar e o Espírito Santo falou de madrugada com o profeta lá na cidade dele. Olha. Infelizmente esse rapaz não tem jeito para ser rei. Não tem condição. Na primeira coisa que eu pedi para ele, ele já fez tudo diferente do que eu pedi para ele. Nesse caso, irmãos, Deus não foi misericordioso não. Deus foi na foi-se, Deus foi na raiz. Às vezes, Deus é misericordioso, sabe? Deus dá uma, uma passada de pano um pouquinho na nossa cabeça. A gente não recebe a punição que a gente precisava receber. E a gente acha que agradou Deus. E aí, lá na frente, Deus vai dar a, a resposta para nós. Mas o coração de Deus estava triste. Sabe por que o coração de Deus estava triste? Porque não há nada que fere tanto o coração de Deus quanto a desobediência. Eu fico imaginando Deus olhando do céu vendo o Adão e a Eva pecar. Eu fico imaginando o coração de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós agimos. Eu fico imaginando Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para os anjos e falando, meu, será... <risos> vou brincar aqui, né, perdão. Meu Deus, esse povo não entende. Né? Eu fico imaginando Deus olhando olhando assim, puxa vida, eles estavam a, a um metro da vitória, eles estavam a um passo da vitória, largaram tudo, voltaram para trás. Eu fico imaginando Deus olhando para essas coisas, sabe, queridos? E se tem uma coisa que eu tenho muito temor, é para não entristecer o coração de Deus. Eu posso perder posições, cargos, dinheiro, mas eu não quero perder de forma alguma, não quero entristecer o coração de Deus e não quero perder, estar no centro da vontade de Deus. Ai, mas as suas... Seu orgulho, sua humilhação, essas coisas não importam. Porque se nós tivermos que ser humilhados, estando na vontade de Deus, o Senhor nos honra. Se você tiver que ser humilhado pelo seu esposo, para ganhar o seu esposo para Jesus, mas estiver na direção de Deus... Deus te honra, se você tiver que ser humilhado pelo seu patrão, mas você estiver na direção de Deus, o Senhor te honra, porque esse é um princípio do Reino de Deus, aqueles que são humilhados serão exaltados, Deus não permite que nenhuma lágrima, Deus não permite que nenhuma humilhação que faça um filho dele, fique impune no mundo espiritual… Mais dia menos dia a conta virá, e o Senhor tratará com aqueles que mal fizeram. Mas cuide meu irmão, minha irmã, para não entristecer o coração de Deus. Faça como Deus mandou você fazer. Você nunca encontrará felicidade ao lado da desobediência. A desobediência só traz desgraça. Mas a obediência traz bênção, traz paz, traz alegria na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Poderia falar mais coisa, mas o tempo não dá. Vamos em frente. Sétimo. Para ter um crescimento verdadeiro, reflita em suas atitudes de meia obediência. Reflita nas suas atitudes de meia obediência. Olha o versículo 13. Quando Samuel o encontrou, saiu Saul, disse: O Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Interessante, né? Samuel sai lá da casa dele, vem caminhando a madrugada inteira. Chega de manhã no acampamento. O rei está todo feliz da vida e vai dizer: Glória a Deus, aleluia! Eu segui as orientações do Senhor. Seguiu. Seguiu. Claro que ele seguiu. Tava todos os malequitas morto, menos o rei. Mas ele estava com a cabeça no pé do, do, da garganta do rei. Estava lá. Sabe qual era o problema dele? Eu posso fazer do meu jeito. Esse negócio assim, será que é bem isso mesmo que Deus pediu? Ah, não. não. Você foi daquele tempo que amarrava cachorro com linguiça. Agora não, agora é o meu tempo moderno, ele quis administrar o jeito de fazer, então ele obedeceu do jeito que ele achava que era melhor, Saul foi ao seu encontro, exaltando as meia obediência, achando que Deus estava feliz, e sabe qual é o problema da desobediência meu irmão? É que o pai dela nos cega para a realidade da verdade e passamos a acreditar na mentira... A meia obediência se transforma em mentira. Porque não é verdade, é uma mentira. Ou é 100% ou não é 100%. Não é 91%, é 100% o que Deus fala. A verdade de Deus trabalha nessa questão. Saul foi até irônico com Samuel foi até irônico com Saul, né? Aqui a gente vai encontrar essa resposta de Deus. Deus não quer que nós sejamos cegos pela mentira, amém queridos? Não deixe que a mentira segue o seu coração. Vamos lá, seguindo em frente aí. Oitavo, saiba que toda mentira é questão de tempo para ser exposta. Saiba que toda mentira é questão de tempo para ser exposta. 1 Samuel capítulo 15, versículo 14. Samuel, porém, perguntou Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? A ordem era, destrua tudo Samuel encontra Saúl Saul disse, fiz tudo como o Senhor pediu Aí Samuel fala, ué, mas que barulho é esse de ovelha? Que barulho é esse de boi? Sabe, meu irmão vocês conhecem um ditado popular que diz que mentira tem o quê? Perna curta. Mentira tem perna curta. Mas talvez a pior de tudo é que a mentira precisa continuar sendo mentida. E você vai se envolvendo na mentira. E aí a gente precisa entender que um dia a mentira vai gritar para que todos ouçam. A Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado Nada, nada Absolutamente tudo que há no mundo Um dia há de ser revelado Pastor, e o pecado que eu pequei? Você confessou? Pediu perdão para o Senhor? Mudou? Então está tudo resolvido, está tudo certo Deus não está falando desse pecado que você pediu perdão Não importa a gravidade do pecado, pode ser o pecadão não importa Deus ouviu Foi confessado O sangue de Jesus foi colocado sobre aquilo Está esquecido para o resto da vida Glória a Deus e aleluia Bem amados Agora se você guardar no seu coração Se não é confessado Se não é tratado à luz da palavra de Deus Você pode ter certeza Que mais dia Menos dia Ela baterá na sua porta e a mentira, meu irmão, quando bate na porta da casa da gente, dá desespero. Porque a mentira vai ter que corrigir coisas que a gente não tem nem da onde não sabe nem da onde mais saiu tanta dificuldade. Portanto, a mentira grita, não minta, seja fiel, seja verdadeiro, porque isto é bênção em nome de Jesus. Quem é o pai da mentira? Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, nós precisamos aprender isso em nome de Jesus. Nono, entenda que justificativas mentirosas pioram as coisas. Justificativas mentirosas pioram as coisas. Ou seja, quanto mais você justifica, mais complica. Meu irmão, para o pecado não tem justificativa. Não existe justificativa. Ai pastor, mas o senhor não sabe Sei, sei sim Eu e a torcida do Corinthians Todos sabem Nós sabemos A gente sabe Mas não tem justificativa Ai, mas eu estava assim Emocionalmente fragilizado Pusou até dó de você, só isso Mas não tem justificativa Não tem, irmão Ai pastor, mas eu sou pobre Não tem justificativa ai pastor, mas eu tenho medo, não tem justificativa, você pode dar desculpa o que você quiser para Deus, você nunca vai justificar com Deus, não justifique, olha justificativas, principalmente se elas forem mentirosas, vão piorar as coisas, olha o que, que respondeu Saúl para Samuel, Ó, olha lá, quem é que é o culpado aqui da história? olha o que está escrito lá, quem é o culpado da história ali? os soldados, os soldados, o senhor sabe como é que é, né? os diáconos, é os irmãos da igreja, é, né? não foi bem, eu queria fazer diferente, mas eles não deixaram, né? os soldados, os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, e aqui ele dá o toque de mágica, ele dá, ele dá a versão romântica da coisa, para que é que eles fizeram isso? Não foi para fazer churrasco, tomar com chimarrão, não, não, não foi para isso, não. Foi para sacrificar o Senhor, o seu Deus. Ah, mas o resto a gente destruiu tudo. Olha só, olha só. Parece bonita a intenção de Saúl, não parece? Olha que maravilha, vamos fazer 300 altares ao Senhor olha aqui o rei, nós vamos fazer uma consagração e vamos matá-lo solenemente para todo mundo ver que Deus está executando justiça não parece bonito? mas não era isso que Deus queria? o melhor que eu retive é realmente para o Senhor? essa é a pergunta que Deus faz você realmente reteve o melhor para o Senhor mesmo? ou porque você queria ter fama? ou porque você queria ter recursos extras, ou porque você queria ter isso ou mais aquilo, cuidado para não reter o que Deus te mandou entregar. E aqui vai uma palavra muito séria, nós pastores, tem pastor que Deus fala para ele que o ministério dele, aquela igreja acabou, e ele fica teimando em cima do púlpito, e fica teimando, e fica teimando com Deus, e sabe o que acontece? A igreja vai minguando, minguando, minguando, minguando, minguando, minguando. Ela só não acaba porque Deus tem um amor tão grande por aquela obra que mantém lá uns remanescentes. Sempre fica alguém para pagar a conta e fechar a luz depois, né? Apagar a luz. Isso acontece muito. Aqui nós temos na nossa regional, aqui, aqui nós temos em Curitiba, pastores que estão há muito tempo sem receber uma prebenda, pastores que não conseguem fazer culto, pastores que estão vivendo uma realidade terrível. O ministério deles acabou faz tempo, mas ele tem, não tem casa para morar, ele tem que morar na casa da igreja. E aí a pessoa começa a viver assim, sabe naquela coisa assim, ó, eu estou ganhando pouco, mas estou ganhando. Não, corta meio salário, pode cortar mais meio, mas não tem problema, eu estou ganhando um ainda. Às vezes meu irmão, Deus quer dar algo maravilhoso para você, mas você não larga o osso daquilo que você está vivendo, e enquanto você tiver medo de largar o osso daquilo que você está vivendo, você não experimenta o novo de Deus na sua vida, quando Deus falar para você que é hora de mudar, mude! Quando Deus falar para você que é hora de sair desta igreja para ir para qualquer lugar que Deus mandar, vá! Porque se você ficar aqui fora da direção de Deus, você é problema para a gente! Ai pastor, mas vai perder o dízimo, vai nada, Deus vai mandar outro lugar! Deus vai mandar outra pessoa para sentar no seu lugar. Sério pastor? É, sério. Porque tem gente que acha que o pastor tem que fazer de tudo para agradar as pessoas. Porque, meu Deus, se perdeu o dízimo daquela família. Meu Deus, se perdeu o dízimo daquele irmão. O que vai ser das contas da igreja? As contas da igreja é problema do Senhor. É ele que é o dono do ouro, é ele que é o dono da prata. É ele que sustenta e é ele que traz a provisão em nome de Jesus. Agora, isso não quer dizer que a gente tem que ser chato, botar as pessoas para fora, porque também, às vezes, Deus permite um chato. Deus permite gente complicada na igreja, que é para tratar o pastor, que é para tratar os irmãos da igreja. Sabe aquele irmão chato, que todo mundo acha que ele é chato? Ele está na igreja para tratar você. E Deus mantém ele. O dia que ele ficar bom, ele vai para outra igreja. Fala, Nossa, agora que eu estava começando a gostar da pessoa. Agora que eu estava começando a me dar bem com a pessoa, foi, vai ser benção em outro lugar. É assim que Deus trata. Então você não pode ter esses cocozinho, desculpa, cocozinho, né? Eu vou falar, falei a palavra aqui, já falei. Sabe, tem gente que é cocôzinho, né? Ai, é, é, e fica aquele, ai, não gosto porque a irmã grita, o outro fala, o outro não sei o quê. E fica aqueles coisinho, coisinho, coisinho. Deus vai fazer o coisinho, coisinho e fica lá, martelando na tua cabeça. Que você não gosta, aí Deus faz, e aí parece que Deus faz de propósito. O dia que você não vem no culto, a pessoa não canta. O dia que você não vem no culto, não acontece nada naquele dia. Mas o dia que você vem, tem. E Deus tratando. E eu fico daquilo, só olhando as lambadas que Deus está dando. Ô oh, glória! Porque Deus faz aquilo que às vezes a gente não pode fazer, né? Ixi, tem história para contar. Vamos lá. Então, justificativas mentirosas pioram as coisas. Último para acabar a glória a Deus. Para ter um crescimento verdadeiro. Aprenda que Deus confronta quem ama. Pode dizer um glória a Deus? Para salvar a mensagem? Deus confronta quem Ele ama. Versículos 16 até o versículo 34 vem o confronto. Você vai ler isso na sua casa completa depois. Se você está sendo confrontado, é porque Deus te ama. Em alguma coisa Deus está te confrontando, é porque Deus te ama. Agora o versículo 16 tem uma coisa terrível. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor me disse na noite passada. Aí o Saul diz, fala... <risos> Bobinho. Fala. Fala. Aí então vem os cinco confrontos que Saul teve que enfrentar e que eu e você temos que enfrentar também. Sabe, queridos, os confrontos de Deus na nossa vida são bênção. Mas o que que Saul foi confrontado nessa história toda? Primeiro ele foi confrontado em sua ingratidão. Saúl foi confrontado na sua ingratidão. Versículo 17 diz assim, e Samuel disse, e embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos. E Samuel, Saúl, era das menores famílias de Israel, era das mais pobres, mas Deus escolheu aquele homem para ser rei. Olha lá, embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como um rei em Israel às vezes nós ficamos olhando e falando, Senhor, o Senhor não escuta a minha oração, porque eu oro e a benção não vem, os outros tudo tem bênção e eu não tenho, ai Senhor, e você às vezes começa a reclamar com Deus, murmurar com Deus, começa a dizer que a culpa é de Deus, não seja ingrato com o Senhor se você é, se você tem, se a sua família é, se a sua família tem, se alguma coisa está acontecendo na sua vida, é por graça exclusiva de Deus, operando na sua vida, em nome de Jesus, se a sua igreja ainda não é o que ela é, o que o Senhor gostaria que ela fosse, mas até aqui a mão do Senhor ajudou, e ela vai continuar avançando, porque Deus está no controle, então seja grato ao Senhor, por tudo que Ele tem te dado aleluias, não reclame, ah, esse meu emprego é ruim demais, é uma porcaria, não presta, não reclame, não seja ingrato com o que o Senhor te deu, ore para que o Senhor abra uma porta nova, ore para que o Senhor te abençoe, ora para que o Senhor te prospere, mas não seja ingrato no seu coração, não despreze aquilo que Deus tem te dado, Talvez não seja o sonho, talvez não seja aquilo que você gostaria em tudo que você quer, mas é o que Deus está te dando neste momento Para provar o seu coração, para que você possa experimentar o Senhor operando na sua vida Segundo confronto, Saul foi confrontado na sua desobediência Versículos 18 a 19, Samuel repete aquilo que Deus mandou e o enviou em missão ordenando. Vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu o Senhor? Pergunta Samuel. Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Desobediência. Atrai o confronto de Deus e nos reprova A terceiro o confronto do Senhor Através da vida de Samuel e Saul, ali Foi na palavra Saul foi confrontado em sua palavra Na palavra de Deus Aí ele fala, não, mas eu obedeci ao Senhor Eu cumpri com a missão que o Senhor me designou No versículo 20 e 21 Eu trouxe a Gag, o rei dos amalequitas Eu exterminei todos os amalequitas foram os soldados a é que tomaram as ovelhas, os bois, os espojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificasse ao Senhor, seu Deus em Gilgal. Mas não era esta palavra que Deus tinha mandado fazer. O quarto confronto na vida de Saul, Saul foi confrontado em sua religiosidade, religiosidade. No versículo 22, eu quero que você risca aí na sua Bíblia esse versículo. Porque se você não entender este versículo, você vai perder o melhor da sua vida cristã. Samuel, porém, respondeu. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto ao que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus não aceita sacrifício de gente desobediente. Deus não recebe sacrifício de pessoas que não creem completamente, livremente nele. Então ele foi confrontado na sua religiosidade. Religiosamente, Saul até tinha uma boa desculpa, mas Deus não é um Deus religioso. Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra. Ele não criou uma religião. Ele tem um povo separado sobre a face da terra. Ele enviou Jesus para resgatar este povo. E o nosso tratar é direto com Ele. Nós não dependemos de homens para sermos intermediários diante de Deus. Quinto e último confronto. Saúl foi confrontado em seu pecado. Versículo 23. Pois a rebeldia... Olha lá, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. É triste essa palavra ou não, irmãos? É triste ou não? É. Veja agora o versículo 34 e 35, o desfecho desta história. Então Samuel se foi a Ramá, voltou para casa. E Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Saúl perdeu a bênção de Deus e o dom da presença do profeta Samuel. Ele perdeu naquela única prova, ele perdeu o reino, ele perdeu a bênção de Deus e ele perdeu a presença do profeta na vida dele. A Bíblia diz que a partir dali um espírito atormentador importunava constantemente a vida de Saúl. A ponto dele de ficar endemoniado dentro de casa e terem que chamar um tocador de harpa. para que o espírito demoníaco saísse da vida daquele homem. Numa única prova, ele foi testado, avaliado e reprovado. Ele continuou rei ainda, ele continuou rei ainda pelo menos por mais uns 15 anos mas ele era um rei, sem poder, ele era um rei sem autoridade, ele era um rei, tipo rainha da Inglaterra, ele era um rei, que não tinha respeito, ele era um rei que ninguém honrava, e assim é a vida de muito cristão, ele está na casa do Senhor, foi ungido pelo Espírito Santo de Deus… Mas porque ele não consegue passar nas provas, ele não tem respeito, ele não vive, ele não desfruta, ele não reina. Ele está na casa do Senhor, mas ele não reina. Ele ouve as coisas do Senhor, mas ele não é agente, ele é passivo. E o dia que ele morre, as pessoas é, coitado, morreu. Fazer o quê? Não faz falta. Assim foi a vida de Saul. Saul tinha tudo para ser o grande rei de Israel. Mas ele não quis. Davi, 15 anos depois assumiu o reinado. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas não era um homem perfeito. Davi pecou muito mais do que pecou Saul. Davi pecou, mas quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e ele reconhece, eu pequei, ele não diz foi a mulher, ele não diz, ah mas foi a circunstância, não diz, é eu, eu, eu pequei, quando você lê o Salmo 51... Quando você lê o Salmo 32, Davi está colocando para fora o seu coração triste, arrependido pelo seu pecado. Ele não justifica, embora pudesse justificar. Eu sou o rei, eu, olha quanta coisa boa. Não, Davi não justifica. Davi diz: Não, eu errei. Eu falhei. Eu pequei contra o Senhor. Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus não está nem aí com o seu pecado O que Deus quer é que você entre na linha O que Deus quer é que você se alinhe com a direção dEle para a sua vida O que Deus quer é que você tome postura, posição diante de Deus Meu marido não deixa, tome postura Não precisa brigar, só toma postura Tem uma palavra firme? Ah, minha mulher não concorda Tome postura homem Tome postura porque se você ficar gerenciando esse problema, você vai ser enrolado por ele, e você não vai ter a bênção de Deus naquilo que você está esperando, mas quando você resolve fazer a única coisa que agrada ao coração de Deus, que é a obediência, de obedecê-lo, você vai ver que as portas se abrirão, e a glória do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, virá sobre a sua família, e vocês vão ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. Por isso eu quero chamar vocês aqui à frente, quero chamar nossa equipe pastoral, Pastora Neuza, Nice, Pastora Marilza, Pastor Mauro, nos ajude, Pastor Michael e Raquel. Se você tem uma necessidade, que é uma enfermidade, venha ali com a pastora, a missionária Nice e a pastora Marilza vão ungir você. E se você tem algo que você precisa vencer, eu não sei qual área da sua vida, eu não sei qual problema que você está passando de teste nesse momento. Eu quero que você saia do seu lugar e você venha buscar a direção do Senhor. Deus sabe as suas forças, Deus sabe as suas limitações, mas Ele está dizendo para você hoje, que você não precisa repetir o erro de Saul, que você pode obedecer compreender a vontade do Senhor e sair daqui completamente mudado em nome de Jesus por isso meu irmão passe pela prova, louve e adore ao Senhor, se abra para o novo de Deus porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio fará maravilhas da sua casa assim diz o Senhor aleluias louve e adore ao Senhor em nome de Jesus Louvado é o nome do Senhor, amém queridos? Você pode dar um falte aplauso ao Senhor Glória, seja o nome santo e poderoso do Senhor Aleluias! Oh, Glórias! Aleluias! Amém!